Hoje é dia da egrégora quântica de cura. Às 19 horas, às 19h30, 19 eu juntamente com a Evelina Carvalho e minha esposa estaremos emanando durante 30 minutos a vibração de altíssima frequência, de altíssima energia curativa da reprogramação quântica celular. e como nós estamos na semana do Dia das Mães, nós temos um presente muito especial que você pode dar à sua mãe. Caso sua mãe já esteja em outro plano, você pode dar a alguém que você ama e pode dar a si mesmo, naturalmente. Né? Você vai adquirir um, um egrégora e vai ganhar um de presente, para que você possa presentear, de preferência, a sua mãe, porque presentear com algo que eleva a vibração, que melhora a qualidade de vida, é, que estimula é, o poder de autocura das pessoas, é talvez o melhor presente que a gente possa dar a alguém, não é mesmo? Mas você, caso não tenha a mãe nesse plano, você pode direcionar uma outra pessoa que você ama. E lembrando que o ideal é que, num tratamento completo da Egregor, você faça pelo menos três atendimentos na egrégora. Então, se você já tem um atendimento, então aproveite aí para que você tenha mais dois e fazer esse investimento em você, na sua vida, e presentear as pessoas que você ama nesse momento simbólico, de simbolismo especial, que nós reverenciamos o amor às nossas mães. Se você estiver aí no Instagram, você só vai comentar a Grega para receber o, o link diretamente no seu privado. Se você estiver dentro dos grupos de WhatsApp, nós estaremos mandando o um link diretamente para você 19 às 19h, 19h30. Aguardamos vocês com muita vibração de cura e amor. Vamos nessa!